Olá para você acompanhando essa live aqui no Facebook do SB Notícias. Boa tarde para você, bom dia ainda, né? Fala para mim, você já almoçou hoje? Está preparando o seu almoço? Ainda não? Ah, que maravilha! Ir pro fogão hoje, quinta-feira, nem pensar, né? Nós estamos aqui na Marmitaria Casarotti trazendo para vocês essa comida maravilhosa para você todos os dias, para você que não almoçou ainda. Ah, não, e pro fogão cozinhar uma hora dessas não, né? Deixa para lá. Então tá na hora de você conhecer, você que não conhece ainda a Marmitaria Casarote, comida maravilhosa, comida boa para levar e com sabor incomparável. Mostrando para você aqui ó, nesta manhã de quinta-feira o buffet da Marmitaria Casarote. Você pode sim pedir a sua marmita, tá bom? A sua refeição aqui, ó O um feijãozinho super saboroso Super bem temperadinho Tem o arroz também maravilhoso Pra você que tá fitness aí, ó Tem o arroz integral também A farofinha, que delícia O mix de legumes com brócolis Cenoura Tem aqui a salada de berinjela Olha só que maravilha tem macarronada com legumes uma delícia também dobradinha para você que gosta eu adoro dobradinha né tá na hora de você pedir a sua aqui ó filé de frango empanado tem a costelinha suína, uma delícia também e aqui faz muito sucesso o bife acebolado ó aqui por cima tem um vidro tá então Aqui na frente tem um vidro protegendo a comida, tudo muito bem preparado, com muita qualidade, com muita higiene também, tá bom? Então peça já a sua refeição aqui na marmitaria Casarote, tem a refeição, a marmita PP, AP, AM e AG, PP, pequena, média, grande, para você pedir agora mesmo na marmitaria Casarote, que fica aqui na rua Riachuelo. Número 848, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Ah, o telefone para você ligar e pedir a sua. Você pode vir pessoalmente, pedir a sua refeição, a sua marmitex, tá bom? Rua Riachuelo 848, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Ou você pode ligar também, tá bom? No 19 3384 3319 ou... 34540682 o telefone tá aqui na sua descrição na descrição desta live aqui, tá bom? Ah, tem também Marmitaria Casarote na Cidade Nova você que mora, que trabalha aí próximo, né? No Jardim Pérola Esmeralda, Cidade Nova 2 tem Marmitaria Casarote também na Cidade Nova que fica na Rua do Linho, número 1000 tá bom? E lá o telefone é 3457 1076 Marmitaria Casarote. Ah, tem também aqui, ó, para você, para você que tá fitness, né, tá investindo no seu corpinho, vai pra academia. Aquela alimentação balanceada, tem aqui, ó, a saladinha, tem. Tem um combo de saladinha aqui, ó, alface, cebola, tem cenoura raspada, tem tomate, pepino também aqui para você, tem maionese, Hum, maionese que faz um sucesso, é uma delícia Tem também a beterraba Eu adoro beterraba, faz bem pro sangue, viu? É, faz bem pro sangue, pro coração A beterraba Marmitaria Casarote Peça já a sua refeição aqui No centro de Santa Bárbara do Oeste Ou na Cidade Nova Aqui no centro, Rua Riachuelo Número 848 E na Cidade Nova, na Rua do Linho Número 1000, Marmitaria Casarote